A gente está aqui com o Paulo, ele é diretor da Hyper. Paulo, conta pra gente o que a Hyper trouxe esse ano para BGS. Bom, nosso quinto ano de BGS, né? A gente está bastante feliz com o trabalho, com o crescimento da marca. A gente lançou há dois anos atrás a nossa linha de headsets. E a gente atingiu, no mês passado, a marca de um milhão de headsets vendidos. E a gente está trazendo aqui em primeira mão para quem... Quem vier aqui no nosso stand na BGS vai conhecer o nosso primeiro produto da linha de teclado. E esse ano está tendo bastante procura, como que está sendo assim, o retorno da feira? O retorno está acima da nossa expectativa, o... a procura está sendo muito grande, o nosso stand ficou bem bonito, bem legal, então o pessoal está vindo. Nós temos aqui 50 máquinas de free play, com vários tipos de jogos, o pessoal está gostando muito aqui do no nosso stand. Vocês falaram que vocês estão trazendo um teclado, qual que é assim, o maior diferencial desse teclado para o pessoal? Ele é mais para jogo, ele é um teclado normal? Conta mais detalhes dele. O teclado ele é desenvolvido para gamer, né? é um teclado mais para FPS, é um teclado ele é bem compacto, então ele não ocupa tanto espaço né? na bancada do, do gamer, é um teclado de metal, então ele não se move quando o game está jogando, e ele tem uma iluminação especial para quem joga também. Normalmente o pessoal que vem, eles procuram, o que, que eles procuram, assim, principalmente? O fone ou alguns outros itens? É, os nossos produtos, né, a gente é muito importante na linha de memória, de SSD, então já é muito tradicional, o pessoal já conhece, mas nesse ano o que eles têm mais procurado são os nossos headsets, né. Como eu te falei, a gente atingiu essa marca aí de um milhão de headsets vendidos, a aceitação desse produto foi muito rápida e muito grande Obviamente que é um produto desenvolvido para gamer Para quem joga por várias horas pelo conforto, pela qualidade de som Então o produto que a gente tem mais, tem mais procura hoje são os headsets Você que está vindo para a BGS ou você que está vendo e está aqui na BGS Vem aqui no nosso stand conhecer os nossos produtos Vai conhecer em primeira mão o nosso primeiro produto da linha de teclado É um produto que vai ser lançado só em outubro mas você já vai poder conhecer aqui na BGS. E deixar um recado para os nossos fãs, né? Que dizer que a gente está presente no Brasil, que a gente tem serviço, que a gente tem assistência no Brasil. Então, todo mundo que usa nosso produtos pode ficar tranquilo, que vai contar com a qualidade HyperX. É, e quem quiser comprar, onde eles podem, onde eles podem encontrar os produtos da HyperX? Olha, hoje os nossos produtos estão em, em várias lojas, principalmente nas lojas online, né? o nosso principal parceiro hoje online é a Kabum, então se você entrar lá no site da Kabum você vai ver toda, praticamente toda a nossa linha de produto, você vai encontrar com exclusividade só lá na Kabum o, o Cloud Revolver, que é o nosso headset top de linha, e é isso. Bom pessoal, então ó, dá pra tunar muito bem seu computador, a Hyper tem tudo que vocês precisam, só dá uma procurada lá.